eu sou o senhor Thomas Lynch, que está aqui, que é engenheiro, engenheiro senior. Tínhamos convidado para vir na sexta-feira, mas de acordo com o plano de voo, ele não... Não podia fazer isso, mas então abrimos um espaço aqui para que ele possa é, falar aqui é, neste fórum técnico, para não, não perder o conteúdo. Essa apresentação fala sobre addresses privados para ISPs. Então vamos receber com um aplauso o Thomas Lynch. Olá, muito obrigado. Enquanto coloca a apresentação, eu mandei agora há pouco, será que você já tem? FTL, endereços macro-privados. FTL, endereços macro-privados. Se não eu posso contar, são só seis slides. Eu posso falar sem a apresentação. Vou começar. Esta apresentação é bem egoísta. Eu quero ouvir de vocês o que vocês acham do que eu estou fazendo. O que aconteceu comigo? Já aconteceu várias vezes que eu preciso fazer um upgrade de um equipamento que é pequeno, compro um equipamento maior, começamos a mexer nas interfaces, mudamos tudo, sobe o BGP e o IXP não sobe. Você configura, configura, configura, não. sobre você tira o CP, FP, FP tira a placa, liga e desliga o equipamento, faz qualquer negócio. E depois você se lembra, eles filtram por MAC Address. E o que eu acabo de fazer é, peguei o endereço MAC 1, agora tem tenho o um MAC 2. Então, tenho que chamar o IXP, ou entrar na página web e colocar o endereço Novo. Olá. Tudo isso acontece às três 3 horas, 3 horas da madrugada, quando estamos mudando o equipamento. Fez a manutenção, tem a janela de manutenção e faltam cinco minutos para que ela acabe. E eu penso que tem uma ideia espetacular. Vamos usar endereços privados de Mac. O que é o um endereço privado? De fato, chama localmente administrada é o nome da RFC. São. E esta parte, desculpe que eu não lembro, mas é o segundo bit, o primeiro octeto, mais ou menos, que tem que estar em 1. Um. Essa é uma que é administrada localmente. Se estiver em 0, é um endereço MAC address global. Então, todos... Os endereços que começam com 0206. Aí vem o Hexa 0E. Agora já comecei a inventar, mas... tenho determinados MAC addresses ou endereços MAC que são administrados localmente. Então o que eu faço é quando o IXP me pede um endereço de MAC, eu gero o endereço de MAC localmente administrado. E no meu caso, eu uso, assim meu sistema autônomo é 2473, então eu uso 02, 0473, e uso os outros octetos para colocar outras informações, como por exemplo, o sistema autônomo do IXP, do route server do IXP, dentro desses octetos e alguma informação, algumas informações locais da empresa o que, que eu poupo com isso? quando eu estou fazendo uma alteração como que, fala, que eu falei às três horas da madrugada e isso eu me faço propaganda, quero apresentar peering manager alguma vez eu mudo isso tudo e deixo que peering manager eu mudo todo o equipamento com toda a fiação configuro tudo que tem aqui configurar e peering manager vem e cola a configuração do XP. É colocar a configuração então isso me inclui acrescenta o, endere, o mac address é, que eu preciso com isso o que que eu estou evitando que quando eu mudo o router ou se a porta cair, eu tiver a porta zero e deixa de funcionar, seja lá por, pela causa que for, eu mudo pela porta 1, um, é, transfiro o Mac address para esse outro, essa outra porta. Tem um outro problema, não vou referir quem é o vendor, mas tem os equipamentos de um vendor determinado, que a gente detectou, não sei se é a versão do software o que, mas tem um pool de endereços MAC e vai atribuindo porta 1, porta 0 porta 1, porta 2, porta 3, porta 4 5, 6, assim, quando você desliga e volta a ligar vai atribuir conforme vão se ligando as conforme vão se ligando as interfaces, então vai atribuindo os endereços MAC. Isso já me aconteceu mais uma vez, três horas da madrugada, todo mundo desesperado, o IXP não levanta e, finalmente, é porque o MAC address estava errado. Aqui estou. Então, a única desvantagem que eu encontrei para isto, por enquanto, Alguém me referiu numa reunião anterior, no, no, no, alguém na Atlanta. Não lembro se era alguém da comunidade do LACNIC, que, que o IXP queria usar isso, mas o IXP falou que não, que tinha que ser um MAC público. Então pegaram uma cafeteira que tinham em casa, conectada via Wi-Fi, e colocaram esse MAC para manter o MAC fixo. Não lembro quem foi, nem o XP que o fez. E aqui vem a parte egoísta. Por que não usá-las? E de fato, não sei se eu estou quebrando alguma coisa. Se é um sistema de segurança. Se tem uma boa prática que... que é, me Fale que não se pode usar, eu não encontrei nada. E se alguém sabe disso, por favor, podem me falar. Seria excelente. Eis a codificação. Nós tínhamos visto que estes endereços MAC privados são 26A e aí tem a referência de onde que eu tirei. Eis tudo. Um comentário. Você referia, perguntava sobre se usá-las ou não. O único problema potencial que eu percebo é que existe a possibilidade de colisões com outro participante que usa um esquema para a alocação diferente. Vamos imaginar que você usa um padrão para criar essas máquinas virtuais se não houver um acordo, por exemplo, nesse IXP para dizer este é o padrão que os endereços devem seguir, potencialmente você poderia usar o mesmo que eu estou usando e os dois selecionamos o mesmo endereço. Exato. Por outro lado, é bom que você use as máquinas privadas porque tem fabricantes que o que fazem é voltar a usar as globais, que em teoria são globais, mas tem múltiplos de estudos de que são, voltam a usá-las e você tiver azar, acaba com um problema. Eu tinha ouvido que a metade, essa metade do mundo e essa metade do mundo, até que a gente leva um equipamento de um local do mundo para outro e acaba dando zebra. E se, assim, você vai para o Japão, sim, não funciona. Wesley... Não sei quem estava primeiro, se o Wesley... Ai, desculpe, Pablo. Tanto faz. Pablo Fritz, de Cabasa, Argentina. A primeira resposta óbvia, como falavam, os endereços administrados localmente, não para usá-los localmente, não no intercâmbio. É como se você usar um IP privado no IXP para fazer o intercâmbio. A probabilidade de colisão existe e o IXP não vai gostar. A outra é o que eu vi muitos fazerem e que ninguém pode objetar. é No momento no qual que você pega um router, pega uma cadre, você tira esse router, pega uma address desse router e você coloca esse router que você é um endereço válido, que de um router que é seu já está registrado, você não precisa perguntar a ninguém. Então, essa é a minha sugestão. Excelente. Essa é muito boa. Muito obrigada. Wesley, antes que mais nada, gostaria de falar que gostei da proposta de política, é uma brincadeira. É interessante, já me aconteceu algumas vezes em mudanças, o que eu achei interessante que funcionou... Foi abrir tickets com o ponto de troca de tráfego antes da janela de manutenção. Então eu falava, olha, me libera esse MAC junto com aquele que já está em produção para que eu possa ter ambos funcionando temporariamente e amanhã quando a gente fechar a janela eu te notifico para que possa revogar o MAC anterior porque justamente o que referiam os colegas, e sim, pode ser que alguém queira usar o mesmo endereço que você, e do, eu, acabemos com colisões. É verdade, tem muitos IXPs que você pode mandar um e-mail, ou no próprio site, você adiciona a partir de amanhã, ou a partir daqui a uma semana, vou usar o MACA, 0084, sim, isso está correto, Galvão. A XBR, é, o que o Wesley comentou, é o que nós fazemos hoje, atualmente no X. É aberto um chamado antes e tem um período que ficam os dois MACs disponíveis para fazer a janela de manutenção e fazer todo o trabalho. tá? E, e tem funcionado, tem dado certo. Talvez no seu caso, no, no... Não uso NLXBR, não uso. Perfeito. Eu não uso no XBR. Talvez uma opção é, seria para agregar a sua proposta, seria o próprio XP, o XP fornecer o MAC Address, igual é feito com o IP. O NIC BR hoje tem um range de MAC próprio, uhum. nós usamos para os testes de quarentena e os testes antes de ativação. Mas Sim. poderia ser uma opção a gente fornecer os dois. Né? Aí Estou lançando a ideia para a gente pensar um pouco. Perfeito. Está bom? Tá obrigado. Bom. Perfeito. obrigado, Fernando, mais um comentário. É que fora a filtragem que possam fazer com os endereços MACs de camada 2, ah não, desligou, desculpa, não era camada 2. Vocês têm que levar em conta que para o caso de para vocês, os endereços link local vão se basear no MAC address, então também vai implementar, vai atingir ali. Então, tem que ser estável ali também se vocês estão fazendo um enforcement de uma política de filtragem no nível de IPv6. Perfeito. Agora, avisar antes. É bom para os casos normais, mas não para o vendor que não deveria ser é, referido. Né? Não está ouvindo bem que isso de avisar antes a questão do endereço do Mac, é bom, mas não é para aquele vendedor que inicializa os MACs na ordem que ele gosta. Esse, esse cara é, é terrível, sim, isso é terrível. Esse é um problema de segurança, sim. Não vou falar publicamente, porque vou entrar em problemas que depois talvez estou apresentando com esse nome, no nome de Thomas Lynch. Não, não. Eu, o vendedor vai me matar. É. Bom, tem alguma pergunta online? Não, não temos perguntas online. Então, se você quiser cantar ou alguma coisa do gênero, olha, se me pagarem, eu canto. Muito obrigada, Tomás. Bom, com essa apresentação...